Então, pessoal, esse vídeo agora é para mostrar que realmente, se realmente dá para passar o tecido de sombrinha, né? Vamos ver aqui, ó, o ferro está no quente, eu coloquei, eu controlei a temperatura no sintético, tá? E vocês também controlam isso. se esquentar muito é só mexer aqui, entendeu? Então esse aqui é para mostrar que realmente pode passar o tecido de sombrinha, né? E essa aqui é a camisa que eu, que no outro vídeo... Eu tô mostrando como que faz, tá? E o link tá abaixo na descrição, tá bom? O link da, do outro vídeo, o vídeo onde ensina a camisa, tá? Então tá aqui, esse vídeo é pra mostrar que realmente, né? Muita gente ficou me perguntando, tá? E olha aqui, que legal, né? Essa eu não sabia também não, viu? Tô aprendendo com vocês, tá bom? Ó, como é que ficou legal, né? Bem passadinho, ó. Tá bom, gente? Então, só isso. Tá bom? Obrigado aí, ó. E não esqueça de dar um like, tá? E se inscrever no canal que eu vou postar mais vídeo E, e clica no sininho aí também, tá bom? Um abraço aí.